vamos gravar um pouco lá de cima lá e é um zuei interessante tem uma distância longe onde a máquina tira cascai o Edson está falando ali que parece que já achou um punhado de ouro hum. mas estamos olhando para ver se acha algum veio né, alguns veio mas hum. tem um negocinho assim, meio Negócio né não era uma cacheta não? não é, não sei